Olá, sou Mauro Camargo do Embaixador do Churrasco, com mais um vídeo aqui pra vocês, que é pra desvendar os segredos da picanha. Então, a verdade sobre a picanha, sobre o tamanho da picanha, de onde é que vem a picanha. Vocês já assistiram o vídeo da desossa? Lá no vídeo da desossa, com toda a calma do mundo, eu te mostro de onde é que sai a picanha. Pego, tiro o colchão duro até chegar na picanha. Então, o colchão duro é um músculo único com a picanha. O colchão duro começa no joelho e vem até aqui. Por que, que a picanha é macia? Porque o animal não usa essa parte do colchão duro para se locomover. Então essa parte só rebola. Então a picanha começa a, a ficar firme, ou o colchão duro começa a ficar firme quando começa o animal a circular, a se locomover. Vou mostrar aqui nas picanhas para vocês. Outra, outro assunto é o tamanho da picanha. O tamanho da picanha depende do tamanho do animal. Tem animal menor, médio, e animal grande, então tem picanha pequena, média e grande. O que o Bassi instituiu, Marcos Bassi, que era o meu ídolo na época do açougue, continua sendo, eu só tinha ele para pesquisar na internet, então via muitos vídeos dele e ele foi o mestre em determinar que essa parte que não é utilizada ela vai até a terceira veia. Então se o animal é maior, a terceira veia vai estar num espaço maior, usando... o músculo é maior. Então aqui eu tenho essas três picanhas. Pequena, média e grande. Animal pequeno, médio e maior. Animal grande. Então aqui eu vou mostrar para vocês as três veias, ó. Começando pela última. Terceira veia, eu aperto e sai o sangue. Segunda veia, aperto e sai o sangue e a primeira veia mais embaixo aqui ó, ó o sangue saindo ó primeira veia então são as três veias da picanha agora vamos para média aqui que a anatomia é igual então tem que ser igual né terceira aqui apertei e saiu o sangue a segunda e a terceira ó tenho dúvida aperto Saiu o sangue. Agora vamos para maior. Ó, a picanha maior. Terceira veia, segunda veia e primeira veia. Aqui. Então a proporção das veias é igual. Só muda o tamanho do animal. Então vou ter uma picanha de 800 gramas. Uma picanha de 1,2 kg. Uma picanha de 1,4 kg. para deixar bem parelho, ó. Eu posso ainda fazer a franja aqui, ó, que eu digo. Aqui eu deixei mais colchão duro de propósito. Então eu posso tirar um pouquinho. O barulho dessa faca da Tramontina é top, ó. Então essa fibra, ela é mais aberta do que a fibra mais grudadinha na picanha. Lembrando, tudo é colchão duro. Essa parte é chamada de picanha. Então aqui, ó, eu consigo ainda entrar com o dedo, ó. Agora eu viro para a parte mais, mais firme, onde tem mais locomoção, não é tão fácil entrar o dedo, olha aqui, ó. Olha a força que eu faço. Não nem entra como entra essa aqui, ó. Se eu seguir, continua o degradê da maciez. Vai continuar, quanto mais pro bico, Quanto mais para essa pontinha aqui, menos força fez, mais macia é. Então vamos lá, tirei a, a parte da terceira veia aqui e fiz mais um medalhão. Até para cortar ficou mais fácil. Vamos de novo. Olha só, aqui o dedo chega a escorregar para dentro da carne tão macia. Aqui já tem que fazer mais força, um pouco. Ó, chegando na segunda veia, cada vez mais macia. Aqui, entra com toda a facilidade. E aqui já está toda a manteiga, ó. toda desmanchando, olha aqui. ó. Quanto mais para o biquinho, mais macia fica. E agora, o que, que eu tenho na mão? O que eu chamo, Mauro, embaixador de churrasco, eu chamo é o mumuzinho. Esse, Essa é a parte da picanha que eu tenho que pensar qual é a pessoa que eu mais amo na vida. O cunhado não é, né? Então o cunhado é a cabeçuda, é a parte mais firme. Aqui é para a pessoa amada, a filha, a esposa, o marido de quem tá vendo aqui, olha só, só o um mumuzinho, ó. picanha nobre, na palma da mão. Agora vamos preparar essa picanha, né? Já cortei, já falei demais, então dá mais macia para menos macia. Esse foi o vídeo sobre picanha, tamanho da picanha, a verdadeira picanha. Gostou? Dá um like, se inscreve no canal e espalha para todo mundo, né? Que o melhor canal de churrasco de verdade é o do Embaixador do Churrasco.